Distribuição Playart. Chance de recomeçar Eu conheço as tuas ações Que nem és frio nem quente Vesileira Lex Quem dera que foras um ou outro frio ou quente Assim porque és morno E nem és frio nem quente Te vomitarei da minha boca Apocalipse 3, 15, 16. Certo. Mais uma vez. E depois quero dar um tempinho. Tá acabando comigo. Tá bom, pai. Dessa vez eu vou fazer aquela curva. Tá bom, faça a curva. foi, papai? Fiz a curva? Se fez a curva? Uns 60 centímetros. Foi ótimo. Vem aqui. Muitas pessoas que vão à igreja hoje em dia... se denominam cristãos. Mas estão apenas se enganando. Vivem em pecado... durante a semana... e flutuam para a redenção... No domingo. Isso se não interferir no jogo de futebol. Eu preciso falar com você sobre um assunto muito sério. Tá? É sobre sua mãe e eu. Luke, sua mãe e eu vamos nos divorciar. Mas o que é divorciar? Você, sua mãe e eu vivemos juntos na mesma casa, não Sim. Né? Aqui. Um, dois, três, subindo. Bom, você e a mamãe vão morar na mesma casa, mas o papai... Eu vou morar... Eu vou morar em outra casa, outra casa especial para o papai. E você não vai mais ser meu pai? Ah. Eu sempre vou ser seu pai, do mesmo jeito que você vai ser sempre meu filho. Mas às vezes. Os pais e as mães precisam morar em casas separadas. Não! Não quero que você vá embora. Quero que more com a mamãe e comigo. Eu sei disso, amigão, mas às vezes. Não! Eu vou falar a mamãe deixar você ficar. Não é tão fácil, filho. Look! Ei, look! Luke, vamos jogar um pouco mais. Vem! Luke! Luke! Luke! Luke! É a primeira vez que consigo trazer você comigo para a igreja em semanas e você dorme no meio do sermão. Você sabe como foi difícil sair da cama de manhã. Não viu que eu trabalhei até tarde ontem à noite? Trabalhando ou jogando? Isso não é justo. Só porque eu Sam e eu gostamos de brincar às vezes não quer dizer que eu seja mal. Eu sei, você tem razão, me desculpa. Me promete que vai nas noites de sábado? Tá legal, eu prometo. Olha só, olha só, Lucky Rogers. Pensei que tivesse sido sequestrado, sei lá. Por onde andou? Desculpa, John. Eu queria ter vindo há muito tempo, mas. Está uma loucura no trabalho. Ah, é? Você tem feito hora extra na fábrica? Eu ouvi que demitiram algumas pessoas. É. Eu fui um dos sortudos que foram demitidos. Ah, sinto muito em ouvir isso. Luke. Tudo bem. Até que foi bom. Agora eu posso ganhar três vezes mais do que na fábrica. É mesmo? É... O que está fazendo agora? Bom... Vai. Vai, Luke. Tome uma comigo, vai. Não, eu acho que melhor não. Ah, por favor, querido. Bebe uma comigo. Faz logo o que elas estão querendo. Olha, eu estou bem assim. Obrigado. Que peninha, eu vou tomar uma com vocês. Ah, as doses e a juventude, a vocês que são lindas e aos números que vocês vão me dar depois, tá? Saúde. Ah, essa foi boa. Tem mais de onde veio essa, tá? Já volto. Preciso de nada seu ou do seu Deus. Sr. Rockwell, eu só queria convidá-lo para a nossa igreja no próximo domingo. está Aqui o que eu penso sobre o papel da sua igreja. Seu fanático. Você está bem? Tenho, Eu tenho vontade de socar esse cara às vezes. Não, Leck. Por que você perde tempo com esses caras? Por que médicos ajudam os doentes? O senhor quer que eu ajude esse homem. E eu vou continuar tentando. Thomas, você nunca vai conseguir mudar alguém assim. Vamos ver. Ah, foi bom ver você, Leck. Trabalhou até tarde? Oi, amor. Que... que horas são? É cedo. Sinto muito, Sam e eu tivemos que ficar para colocar alguns clientes nos táxis. Clientes, mulheres? É, algumas. Oh. Amor, você sabe que é a única para mim. Eu te amo. Hum? O que aconteceu? Nada, é que. parece que a gente vive em pecado aqui e eu só. Quando a gente vai se casar? Ah, esse papo de novo. Como assim? Você não acha que é meio brega? Você sabe que o pastor Kibli não acha. O pastor Kibli sabe muitas coisas. né? Luke. O seu pai ligou de novo. E disse que é importante você ligar de volta. Ele sente sua falta. Amor, é o seu pai. Jesse, quantas vezes eu vou ter que falar? Ele deu as costas para mim e para minha mãe. Eu não quero nada com o meu pai. Mas isso foi há 20 anos. Não dá para esquecer isso? Ah. Tá aqui. tá aqui. Oi, Harry, como tá? Ah, Não tão mal, eu acho. Como está? Ainda está com aquele seu namorado maluco? Estou. Hum. Quando vai dar um pé nele e casar comigo? <risos> Olha, Harry, eu sou do tipo fiel. Hum. Não pode culpar o um mendigo por tentar, não é? Hum. <risos> oh, deixa eu pegar mais água para você. Obrigado, querida. De nada. Matthew? Oi, que surpresa. Feliz aniversário, Luke. Quer um pedaço com muita cobertura? Eu quero um pedaço com muita cobertura. <risos> Alô? Sim, espera aí. É seu pai, ele quer falar com você e te dar os parabéns. Alô? Mas você prometeu estar aqui, papai. Tá bom. Eu vou. Tá bom. Semana que vem. Vai lá. para vocês. E aí, cara? Oi. tá sem movimento aqui. Que tal dar uma voltinha, viu? Não, eu tenho que ir para casa para ver a Jessie. Ah, oh, não. Fala sério. Luck, isso faz parte da descrição do trabalho. Fazer as clientes felizes, sacou? Além disso, faz tempo que a gente não sai. Já esqueci quem você é. Hã? Tá legal. Uhum. foi o que eu pensei. Esse mas a gente vai demorar muito? Ah, eu sei lá. O que, que vai ser, meninas? Cinco ou seis horas? Por quê? Porque eu tenho que ir para casa, você sabe. Ah, por que você queria querer fazer uma coisa dessas? Eu não quero não. Obrigado. Ah, nem se incomode oferecer para ele, querida. O Lucky tem igreja bem cedo. Não é, Luke? <risos> Fala sério, senhor. Você acha que devia estar bebendo e dirigindo assim? Não vai me dizer que é um daqueles virtuosos. Não. Eu não sou. Sou mais uma pessoa espiritual do que um cristão antigo. <risos> Eu também sou do signo de virgem. E qual é o seu signo? Espiritual. Sabe, eu nunca vou entender como um cara esperto como você faz parte dessa besteirada. Religião é só um, um negócio como qualquer outro. Todos viemos dos macacos de qualquer forma. Cientificamente provado. <risos> é, uma vez foi provado cientificamente que a Terra é plana. Ah, eu tô falando de evolução, cara. Sobrevivência do mais forte é a única verdade que o mundo tem a oferecer. Além disso, se Deus existe e tem um grande si aí, por que existe tanto ódio e injustiça no mundo? Nenhum Deus do amor permitiria coisas assim, é o que eu te digo, tenho certeza disso. Isso não faz sentido. Ele tá falando sério? É, tá falando sério! Então tá, ele tá falando sério. Espera aí, cara. para vocês. Obrigada. Hum, por nada. E lembrem-se, Deus ama vocês. Obrigada pela noite, Steve. Meu nome é Sam, Jenny. Quem é Jenny? Deixa pra lá. Clube Inferno. Senhor, sinto muito, não tenho nenhum trocado. Mas é, estive pensando, sabe? Eu estou com um pouco de fome. O meu nome é Thomas Jones. Qual é o seu amigo? Harry. Hum. É, Venho, Harry. Certo, aqui está, senhor. Se não se importar, gostaria de agradecer ao senhor antes de começarmos a comer. Querido Deus, abençoe a comida que vamos receber. Permita que ela sustente nossos corpos e nos fortaleça para fazermos Sua vontade. Por favor, aceite meus agradecimentos por trazer meu amigo Harry à minha vida. O abençoe, Senhor. E o guie pela fase econômica difícil. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Sempre faz isso antes de comer? Orar? Sim, é importante agradecer ao senhor pela refeição que nos dá. Você ora, Harry? Costumava orar. Não posso dizer que adiantou alguma coisa. Nunca subestime o poder de uma oração, Harry. Já pensou em pedir... Para Deus entrar em seu coração, Harry. Não sei que bem isso faria. Acho que eu já sou caso perdido. A minha vez já passou. Ninguém está além da salvação, Harry. Só precisa chamar o Senhor para o seu coração. É só isso. Obrigado, Thomas. Obrigado por tudo. Não foi nada, só dividir uma refeição. <risos> Agora leia a Bíblia. Marquei algumas passagens que eu quero que você preste atenção. É, Cuide-se, amigo. Te vejo na semana que vem. E ele chegou com outro carro e me perguntou... Eu acho que todo mundo aqui ficaria melhor se você fosse embora. Esse lugar é para pessoas decentes. Eu sinto muito pelo senhor, Sr. Rockwell. O ódio está consumindo sua alma. Mas não se preocupe, eu vou... orar. Não se atreva a orar por mim. Eu não preciso nada de você ou do seu deus. É melhor encontrar um outro lugar para morar. Você tem uma semana, seu velho. Aí, qual o seu problema? Cuida da sua vida, garoto. Ele é um senhor, George. Deixa ele em paz. Esse fanático da Bíblia está acabando com a integridade desse lugar. Agora ele está trazendo mendigos. Integridade? Sim. Que integridade? A gente mora num lugar que costumava ser motel, George. Olha em volta. George, o nariz desse cara parece bem grande para mim. Sabe que ele tem razão? E ele continua se metendo onde não interessa. Olha, Talvez gente... você precise ir embora. Nós podemos dar um jeito... Gente, relaxa. Tá, ele é velho, é o que eu tô falando. Eu vou fazer o que eu quiser, quando eu quiser. Entendeu direito? Entendeu direito? Ele te fez uma pergunta! Tá. Tanto faz. Que bom. Agora você fica fora do meu caminho. Eu acho que esses aqui vão dar. Harry, você está lendo a Bíblia? Estou sim. Meu amigo Thomas me deu. Ah, o Tom, não sabia que ele estava aqui hoje. Não, não esse Thomas. Aquele cara é tão guloso que não me daria nada. <risos> Foi outro Thomas, o conheci hoje à tarde um cara muito legal. Ele me convidou para o quarto de hotel dele na rua Peregrino e até me deu o um almoço. Sabe, eu acho que é o mesmo Thomas que eu conheço. Ele mora aqui do lado. Ele me disse coisas que eu nunca tinha ouvido antes sobre Jesus e outras coisas. Eu sou. sou um novo homem. Tenho outra perspectiva da vida. É como se minha vida tivesse começado de novo. A partir de hoje, estou oficialmente salvo. É, isso é maravilhoso. Eu estou muito feliz por você. Devia vir na igreja algum dia. Ah, não, não, não. Não posso fazer isso. Não usando essas roupas velhas. Além disso, as pessoas na sua igreja não aceitariam bem um homem velho como eu, deste jeito, com o meu cheiro. Não, não. Harry, nossa igreja recebe qualquer pessoa. Nós somos como cristãos, não podemos julgar ninguém. Não tenha medo, vai se acostumar. <risos> Tá bom, vamos fazer o seguinte. Por que você não veio me ver antes de você ir embora? Nós acabamos de receber a doação de um terno azul e, se eu não estou enganada, é do seu tamanho. Certo. Parece bem legal. Combinado. Então tá bom. Viu? O quê? Eu disse que um dia ia convencer você a sair comigo. <risos> Luck. É ah, um pouco tarde, mas ainda assim uma boa surpresa. Venha, entre. Thomas, eu preciso falar com você. Está tudo bem? Quer um pouco de café ou de chá? Com um café bem forte e a cair bem agora. Valeu. Billy, você está aí? Não! Não! Não! Oh, meu Deus! O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Acorda! Eu disse para cortar! Vamos lá! Harry! Harry! Você está bem? Harry! Bíblia Sagrada. Então, o que está pensando? Eu vi o que aconteceu entre você e o George hoje. Temos que falar com o proprietário. <risos> oh, eu nem ligo para o George. Ainda vou conseguir convencê-lo. Eu vou derrubá-lo com a gentileza. Thomas, vamos ser realistas. Vai precisar de mais que gentileza para dar um jeito nele. Leck, deixa eu te falar uma coisa sobre mim. Algo sobre mim que você pode não saber. Meu pai cresceu no Alabama. E naquela época havia muitos caras por aí como o George. Meu pai tinha cicatrizes nas costas de quando uns caras o atropelaram com a picape deles. E eles bateram nele com arame farpado. Ele tinha um problema no olho esquerdo de quando ele apanhou no restaurante porque acidentalmente sentou na área de brancos. Meu pai tinha tanto ódio dentro dele que esse demônio Consumiu sua vida... e ele virou um bêbado. Meu pai não conseguia lidar... com a raiva que sentia... pelas pessoas más daquela cidade. Então ele bebeu até morrer. Eu era pequeno quando ele morreu. Mas disse a mim mesmo na época... que eu nunca... Nunca mesmo me permitiria deixar consumir por esse tipo de raiva. E foi quando eu encontrei Jesus. E Jesus me salvou. E se tornou parte da minha rotina. Foi aí que encontrei paz. Parece que nossos pais têm muito em comum, Thomas. O meu pai ainda está vivo, mas. eu não falo mais com ele. Sinto muito por isso. Deus sabe que eu daria tudo para poder falar com meu pai de novo. Mas eu não. É mesmo? Por quê? Porque ele acabou com a minha vida. Lucky, eu quero que você ore comigo. Agora. Olha, eu, eu acho que não. Por favor, Lucky. Pai Celestial. alvo. Eu quero que ajude Lucky Rogers agora com a dor e a raiva que ele tem carregado com ele por tanto tempo. Dê a ele a força para perdoar. Escute-o na necessidade, Senhor. Peço em nome de Jesus. Amém. Eu te amo, Jessie. Olha só quem acordou de bom humor hoje. Olha, eu. Eu acho que está na hora da gente se casar. Casar? Luke, você está bem? Jessica Marie Silver. Você faria de mim o homem mais feliz do mundo se casando comigo? Sim. Sim, é claro que eu caso com você. Eu sei que não é muito, mas é temporário até eu comprar uma melhor. Eu não ligo. Eu esperei por esse pedido tanto tempo. Eu te amo demais. Eu também te amo. Oh, nossa! Abana aí, rápido. O que você fez? Desculpa. Não posso esperar para passar minha vida toda com você. Por que a gente não começa com o café da manhã? E vamos sair, a gente tem que comemorar. Hum, eu queria, mas eu tenho que chegar no abrigo em uma hora. Mas ainda vamos almoçar, né? Ah, oh, eu... Ah, eu esqueci completamente. Eu não posso. Você impediu pediu para eu ir hoje. Mas você prometeu, e eu tenho uma grande surpresa. Tá, eu vou falar com o Jean, e ver se ele consegue segurar sozinho por algumas horas. Eu duvido que ele vai falar não quando eu souber que eu tô noivo. <risos> Calou? Sim, é ela. Ué, é próximo à rodovia. Atenção, Obrigado por vir. senhorita. Decidimos ligar para o abrigo quando descobrimos que a vítima é um sem teto. Eles nos deram o seu telefone. Sei que não há coisa fácil de fazer, mas achamos que podia reconhecê-lo. Sim, é o Harry. Sabe o nome completo dele? Não, mas eu tenho certeza que eu posso encontrar no arquivo do abrigo. Posso assegurar que estamos fazendo tudo para descobrir o que aconteceu. Até agora temos uma testemunha que estava longe demais para nos dar qualquer pista. Sabe como ele morreu? Do que sabemos até agora, a vítima estava catando latinhas e atravessou a rua quando uma SUV apareceu e bateu nele. O motorista fugiu e a testemunha não conseguiu nos dizer o modelo do carro, ou o número de placa, ou mesmo a descrição do motorista. Tudo bem, senhor? Sim, é, é que... É, isso é terrível, é só isso. Desculpa, nós já podemos ir? Sim, senhorita. Vou mantê-los informados sobre qualquer novidade. Obrigada. Obrigado, policial. Uhum. Esse fim de semana foi ótimo. O papai me levou pro parque. Eu andei na montanha russa grande. Nossa, que legal! Ei, eu fiz alguns biscoitos, estão na cozinha. Por que não pega tá alguns? Tá bom. Deixa eu falar com ah, seu pai rapidinho. Eu te amo, me divertir. Tá bom. Não esqueça de lavar as roupas. Pode deixar. Certo. Ei, escuta, eu preciso muito dos cheques da pensão, as contas estão acumulando. Estou fazendo o que posso, Rose. Eu vou conseguir. Tiago, filho. Ei, como devagar. Seu pai fez você passar fome no fim de semana? Não. A Stacey é boa cozinheira. Ela fez espaguete. Hum. Stacey, não é? É a nova namorada do seu pai? É. Ela é legal. Fico feliz. Eu preciso falar com você sobre uma coisa, tá? Tá bom. Eu sei que você quer muito, muito fazer as aulas de guitarra. Mas sabe, filho, eu acho que eu não vou conseguir pagar essas aulas agora. Eu sinto muito. Mas você prometeu, mamãe. Eu esperei tanto tempo. Eu sei, eu sei, meu amor. Mas seu pai não nos deu o cheque da pensão que ele dá todo mês e... Acabei de falar com ele e eu acho que ele vai demorar um pouco até ele colocar isso um dia. Não queria que o papai tivesse me levado ao parque esse fim de semana! Ei! Hey. tá sonhando com seu pai de novo? Não. Não, eu estou bem. É Melhor nos arrumarmos se quisermos almoçar. Tenho certeza de que eu fiz tudo certinho, sim. É, eu foi realmente isso. muito bom. Ei, é claro. Sabe que não precisa fazer isso se você não quiser. Não, tudo bem, eu estou bem. Tenho certeza. É que parece que ficou meio mal o que aconteceu. Eu. Olha só se não são as minhas pessoas favoritas nesse mundo. E aí, cara? É, viu? Tudo bom? Oi. Oi. O que você está fazendo aqui? Eu oh, achei que era um advogado importante em Nova York. Eu ainda sou. Eu vim cuidar de umas coisas que eu não terminei por aqui, então eu vou estar na cidade pelas próximas semanas. Coisas que não terminou? Nada para se preocupar. Venham, eu peguei uma mesa. Vamos comer. Nossa. Surpresa? Então, não vamos falar do acidente e tentar nos divertir com o Matt, tá bom? Tá legal. Tá. Tá. Então vocês vão se casar? É ótimo. Ah, vamos brindar. A vocês dois. Então tá trabalhando no Clube Inferno, é isso? É isso aí. Nossa, aquele lugar ainda tá aberto. Lembra que a gente entrava lá quando a gente era criança? <risos> é. O Sam é o dono agora. Ele comprou há uns dois anos. Disse que eu vou ser sócio em breve. Sam Harold não era aquele cara doidão? Ainda é. Nossa, eu nunca achei que um cara da igreja como você fosse trabalhar num lugar como aquele. É, bom, nem todos os cristãos vivem como os image. A gente pode se divertir às vezes. E você, senhorita Jessie, o que é que tem feito? Ah, ah, ah, eu... Eu tenho certeza que a sua vida em Nova York é mais interessante do que a minha. Viver na cidade mais famosa do mundo nem sempre é o que parece. Por exemplo, uh, eu estava atrasado por trabalho e aí eu. Uh, nossa. Olha, tá tarde. Uh, a gente tem que ir. Matt, desculpa, o Senhor deve estar tá sobrecarregado com o Happy Hour agora, mas foi ótimo ver você de novo. Uh, vocês não podem ir embora, a gente nem terminou de almoçar. E você Jess, que é uma outra mimosa? Não, não estou bem, obrigada. Eu nunca bebo isso cedo. Olha, isso é basicamente suco de laranja. Olha, ele está certo. Só porque eu tenho que ir, não quer dizer que você precise ir. Ah, por favor, eu te levo para casa depois. Uma bebidinha mais não vai doer. Tá bom, tudo bem. Então, mais uma bebida. Tá legal? Combinado, então. Vocês divirtam-se. Matt, foi muito bom ver você. Você é uma ótima surpresa. Neiluck, fica tranquilo. Eu vou levar sua noiva para casa sem salva. Obrigado, Matt. Tchau. Parece que o Lucky está se dando bem no Clube Inferno. Ah, é temporário, sabe? Por causa das demissões da fábrica. Foi bom vê-la hoje, Jess. Eu me diverti muito. Eu fico muito sozinho na cidade grande. Não é como aqui. Que eu entro numa loja e... as pessoas lembram de mim. Elas sabem o meu nome. Onde eu moro agora, ninguém me conhece. Só mesmo as pessoas que só se preocupam com elas. E como vai a sua vida amorosa? Eu tenho certeza que tem muitas garotas lindas em Nova York. Não como você, Jess. Quando eu olho para você, eu... eu vejo tanta vida e... esperança. Eu vejo o ser humano mais bonito... Que eu já conheci. Obrigada pela carona. O que vai querer? Um Cosmo, por favor. Eu vou pegar para você. Então o policial disse que não tem ideia de quem fez. O quê? Ah, aquilo. É. Eles disseram que era um cara numa SUV prata, mas... fora isso, não sabem de nada. Que bom que o cara era só um mendigo, né? Não era nenhum contribuidor da sociedade, nem nada. Fala sério, Sam. Isso é meio grosseiro, não é não? Aí! Tá me vendo? Eu tô parado aqui há dez minutos. Tá bom, amigo. Sim. <risos> de inferno. Estamos aqui. Nossa, esse que... lugar é demais. Certo, o que vai beber, cara? Vodka com sorra. Não imagina com quem eu jantei hoje. Com quem? Matthew Pick. Matthew? Huh? O que é um cara como ele está fazendo aqui? Eu não sei não. Acho que visitando por umas semanas. Uh, perda de tempo. Ele deve estar tá pensando em alguma coisa para ter voltado para cá. Ah, vamos ver como é que vai ser. Não me esquenta, eu atendo. Tava, tá, vai de que eu tô com muita coisa aqui. Identidade, pessoal. Vem aqui, senhor. Ele ganha uma bebida de é, graça? Claro. Só se faz 21 anos uma vez na vida. Parabéns, cara. O que vai ser? <risos> eu não sei, eu nunca bebi antes. Nunca? O que você recomenda? Começa <risos> direito com ele, dá uma dose. Um do uísque deve dar. É, uísque. Beleza, eu já trago. Pronto, aniversariante. Não acredito que vou fazer isso. Ei, aos aniversários e nunca voltar. O primeiro é sempre o mais difícil. Tenha uma ótima noite, meninas. Voltem amanhã. É isso, cara. Estamos oficialmente fechados por hoje. Já deu uma olhada no banheiro? Não. É melhor dar uma olhada. Tinha um cara lá que estava vomitando muito. Pode precisar de limpeza. É. Valeu. Só pode ser brincadeira. Ei, moleque! ei. Levanta, cara. O guarda fechou. O quê? Cadê os seus amigos? Cadê os seus amigos? O quê? O que você está falando? Que amigos? Vem aqui, vai. Levanta. Vem. Vem, que eu vou chamar um táxi para você. Ei, eu conheço você. Você é o cara que me deu a primeira bebida. É, é, sou eu. Vem, tenta andar. Sabe, eu acho que eu não gosto muito de beber. É, eu sei. Calma. O táxi já tá aí. Mais um pouco. Abaixa. Vai, entra. Faz ele chegar em casa em segurança, tá? Com certeza, amigo. Valeu. Ei! Pronto para ir? tô Só tenho que terminar o banheiro primeiro. Beleza. Nesse caso, eu já vou indo. Vai sair com aquela loira de novo hoje? Que loira? Com quem você foi embora ontem à noite? Não lembra? Hum. Ah, é. Elas ficam todas parecidas com o tempo. <risos> para onde vocês foram? Era para que esse monte de perguntas? Um cara pode levar uma garota para sair sem ser acusado? Fala sério. Eu só me preocupo com você. Eu notei aquela batida no seu carro. Hum. Sofreu algum acidente ontem à noite? Não, não, não, não foi nada. Eu... Bati num gambá quando ia para casa. Só isso. Um gambá? Sério? Por favor, Sam, tinha que ser um gambá enorme para fazer um estrago daquele. Ei, cara, foi um gambá gigantesco, tá legal? Para de encher meu saco. Ei, cara, eu só fico preocupado com você por beber e dirigir, é só isso. Ah, tá, entendi. Agora você acha que eu dirigi o mal? Relaxa, cara. Eu não quis dizer nada disso. Tá legal? Tá, beleza. Eu só... Olha, desculpa. Só tô meio cansado hoje. Tudo bem. Eu te entendo. Ah, eu quase esqueci. Vou receber umas pessoas aqui amanhã, depois do expediente. Se quiser ver. Eu não sei. Preciso falar com a Jessie primeiro. Se eu não soubesse da história, Luck. Acharia que está casado. Como vai, estranho? Oi, Thomas. Sentimos sua falta no domingo na igreja. É, eu cheguei muito tarde no trabalho, no sábado à noite. Mas nessa semana eu vou tentar ir. Espero. Eu posso te ajudar com isso? Parece que está pesado. Não, obrigado, eu aguento. Hoje vai ser um ótimo dia. É? E por quê? Vou almoçar com meu novo irmão cristão. Estava pensando, gostaria de vir? Ah, eu. eu iria, mas. Tudo bem. Bom, aproveita o almoço então. Tá bom, senhor ocupado. Tenha um bom dia. Tchau. Senhor, cuide desse aí. <risos> é. Oi, Jess. O que você está fazendo aqui, Matthew? Ah, Estava passando por aqui e pensei em parar. É, cadê o Luck? Ah, ele saiu faz um tempinho, mas por que você não entra? Senta-se em casa. Posso ser honesto? Eu não vou ficar enrolando, tá? A razão para eu ter voltado de Nova York, Bom... A razão é você. Do que você está falando, Matt? Eu sou apaixonado por você desde sempre. Desde que a gente era criança... Tudo que eu sempre quis foi você. Matthew... Por favor, não faça isso. Nós sempre vamos ser amigos. Mas você sabe, eu sou noiva do Luke e eu amo. <risos> Olha esse lugar. Ele está morando com você no lixão. Eu, eu posso te dar muito mais do que isso. Mas seu amor não tem a ver com dinheiro. Tudo bem, ele trabalha num boteco daqueles. Quanto tempo acha que ele vai ser fiel? Matthew, só porque ele trabalha num bar não quer dizer que ele vai... Quer saber? Eu não vou ter essa conversa com você. A minha vida com o Luke não é da sua conta. Para dizer a verdade, eu acho melhor você ir. Jesse, olha, o que eu tô dizendo é... Quanto tempo acha que o Lucky vai demorar naquele ambiente para atrair você? Pensa em todas as mulheres ao redor dele. Por que arriscar quando você pode ficar com alguém que vai te tratar bem? Que pode cuidar de você financeira e emocionalmente? O Luke não é assim. E eu nem sei o que ele faria se soubesse tudo isso que você está me falando, Matthew. Volta para Nova York, tá? Deixa a gente em paz. Vai. Eu vou fingir que isso nunca aconteceu. Bom, eu sou. Só... Vai. Matthew, eu disse para você. Alô, é a senhorita Silver? Thomas, oi. Ah, como vai? Eu estou bem, senhorita Silver. Ah, tem visto o Harry no abrigo ultimamente? Ele deveria ter vindo almoçar comigo hoje. Oh. Thomas, eu. Eu nem sei como te contar isso. O Harry morreu num acidente terrível. Eu sinto muito. Morreu? Isso é horrível. O que aconteceu? Foi um atropelamento e a polícia não tem muitas pistas. Estou chocado. Todos estamos. É muito trágico. Bom, fico feliz por ter tido a chance de ministrar e orar com ele. Eu também. Vou sentir falta dele. Ele está com o senhor agora. Na verdade, aposto que está sorrindo agora para gente lá do céu. Sim. Está. Graças a você, Thomas. Cuide-se, senhorita Silver. E, por favor, me avise se precisar de alguma coisa. Me aviso, sim. Obrigada. Tchau. Tchau. Amor. Oi. Você acha que. Talvez. Depois que nos casarmos, ah, você vai tentar arranjar outro emprego? Não. Eu ganho um bom dinheiro no bar porque eu sairia de lá. Eu não sei. Só. Eu achei que aquela atmosfera pode ser bem tentadora para um homem casado. O que você quer dizer com isso? Eu só acho que você podia arrumar um outro emprego mais apropriado para um marido. Jessie, eu não sou dançarino num clube. Precisamos do dinheiro, amor. E você não está ganhando nada no abrigo. Não me vi com essa conversa. Você sabe como é importante para mim trabalhar no abrigo. É. E se eu sair do bar, a gente vai passar bastante tempo lá, não é? Você tem bebido muito, e faltado na igreja sempre. Quer dizer que eu não posso tomar uma cerveja ou sair com o Sam porque ele não é da igreja? Não tem nada de errado. Sair com quem não seja cristão, contanto que continue no caminho. Olha, eu sou muito correto, tá legal? Eu testemunho para o Sam o tempo todo. Ele pode ir para a igreja com a gente semana que vem. Ah, então vai ser antes ou depois de vocês saírem numa farra de bebida. Por que essa conversa, hein? Nada. Eu só fico preocupada em quem está se transformando. Eu não preciso ouvir isso agora. Isso é sério? Luke! O que é? Eu não vou te falar. Ah, fala aí. Vou... <risos> Ah, mas eu vou querer mais um. Ei, olha só quem veio. O que tá fazendo aqui tão tarde? Você tinha razão, Sam. Ela só quer controlar a minha vida. Eu não devia ter pedido ela em casamento. Tá bom. Sam tem uma coisa que vai te alegrar. Vamos jogar. É, é a sua vez. A Buff não mandou bem ontem. Só tem um par de asas. Hum. Me pegou. Eu tava só brefando. <risos> Da pizza, eu já volto. Eu pego o cara só, distribui as cartas. Eu vou limpar você hoje. É, até parece. Jessie, cadê a pizza? Não tem pizza. Só tem uma ex-noiva. Amor, amor, volta aqui, eu posso explicar. Como eu fui estúpida em acreditar em todas as suas mentiras. Eu pensei que se eu estivesse com um cristão decente, ele me trataria diferente dos outros homens. Mas eu estava completamente errada. Escuta, Jessie, acredita em mim. Não aconteceu nada. Eu só estava curtindo com o C.M. e outros clientes. Você está exagerando e muito... Eu estou exagerando? Tem uma loira bem ali dando em cima de você. Porque ela está bêbada. Eu estava ajudando ela a andar. Eu queria poder. Eu confiava em você. Você vai esquecer dela. Ela é uma fracassada. Não chama ela de fracassada. Calma. Volta pra cá, vamos beber um pouco mais e ficar por aqui, tá? A gente está se divertindo. Não, eu vou pra casa. A festa acabou. Luck. Mais que noite. Ali vai uma, papai. É. É isso mesmo. Me diz uma coisa, Miguel. O que quer ser quando crescer? Você já pensou nisso? Um pai, assim como você. Um pai, assim como eu? Sim. Não quer ser um bombeiro, policial, um astronauta, nada assim? Não, senhor. Acho que ser pai... Seria o melhor emprego do mundo. Bom, eu também acho. Toca aqui. <risos> Eu não tinha para onde ir. Claro, pode entrar. Posso fazer alguma coisa, Sr. Rockwell? Está na hora de você sair daqui. Jorge já disse, não vou a lugar nenhum. Eu disse que você tem que sair daqui. Eu vou voltar aqui todos os dias até você sair. Eu vou fazer da sua vida um inferno. Eu não ligo para suas ameaças. Eu só respondo a uma pessoa. A quem? O cara no escritório da Previdência? Meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já tô por aqui com essa história de Jesus. Já tá na hora de saber como são as coisas, seu velho. Uh, Glenn, Pera, pega ele, pega. Me larga! Não! Me larga! Agora, já chega! Você não vai conseguir, não vai conseguir destruir minha fé. Cadê o seu Jesus agora, hein? Vamos, gente, vamos, vamos embora daqui. Jesse, eu fico. Fico tão feliz por você ter vindo até aqui hoje. Como eu disse antes, eu vim de longe. por você. Eu sempre soube que. que você era a mulher para mim. É. Se você aceitar. Não. Não faz isso. Não se atreva a me pedir isso. Mas eu achei que você estava... Não. É melhor eu ir. Eu não devia ter vindo. Como pode fazer isso? Você flagra o cara e ainda quer ficar com ele? Matthew, eu ainda amo o Luke. Como é que pode dizer isso? Você viu ele te traindo? Eu não tenho certeza. Bom, parece bem claro para mim. Tá bom, Matthew. Jesse... Volta aqui! Ah, meu Deus, Thomas! Calma, Thomas! Vai, atende. Por favor, eu preciso de uma ambulância para a rua Baker 635, tá? Um homem foi espancado. Depressa, por favor. Deus, Thomas, você vai ficar bem. Calma, Thomas. Eles estão chegando. Emergência. Pastor Kibley, que bom que está aqui. Hum. Graças a Deus conseguiu trazê-lo para cá. Não dá para saber quanto tempo ele teria ficado lá se não tivesse aparecido. Graças a Deus? Onde ele estava, John? Onde Deus estava quando aqueles bandidos bateram nesse homem daquele jeito? Não pode culpar Deus por isso, que Quer dizer... Isso foi obra... de homens ruins. Foi isso. Não devia ter acontecido. Eu tenho vontade de acabar com quem fez isso. Eles têm que pagar pelo que fizeram. Isso iria contra tudo que Thomas defende. Tudo com que ele vem lutando contra. Eu sei. Eu só sou... não sei se eu tenho forças dentro de mim, pastor. Eu tenho cometido muitos erros. Nunca é tarde para pedir perdão, meu filho. Nunca é tarde para isso. Luke Rogers? Oi, como ele está? É melhor se sentar. Sr. Rogers, Thomas sofreu uma ruptura da têmpora. Está com uma hemorragia forte no cérebro. Foi muito para um homem da idade dele. Receio que não haja muito o que possamos fazer nesse momento. Estamos só tentando mantê-lo confortável. Eu sinto muito, irmão Thomas. Você vai ficar bem, Thomas. Eu prometo. Eu me sinto tão impotente. Eu queria poder fazer alguma coisa. Nunca é tarde. É. Fazer o quê? Orar. Eu vou fazer uma... Vigília com orações para o Thomas na igreja. Gostaria muito que você fosse... Eu vou ser o primeiro lá, pastor. Deus te abençoe, filho. Obrigado. Alô? Encontrou ele? Eu não acredito que estou sendo preso. Aquele velho tropeçou, sabe? E caiu das escadas. Escuta o que eu vou falar, George. Eu quero que você saiba que o Thomas. ele vai morrer pelo que você fez. Ah, que pena. Deus, eu preciso da sua ajuda. O Thomas está morrendo. Por favor, traga ele de volta para nós. O mundo precisa de um homem cristão forte como ele. Existem muitos cristãos, como eu. Eu sei que eu me perdi do Seu amor, Deus. Mas eu preciso da Sua ajuda... para endireitar a minha vida. Eu preciso de conselhos... sobre o que eu fiz com a Jessie. sobre como eu ignorei o meu pai esses anos. por favor, Deus, me perdoa. Luck. está atrasado. Eu não posso mais trabalhar aqui, Sam. Me desculpa. Sei que está chateado com a Jessie. Mas acredite em mim, você vai esquecer dela muito rápido. Não, eu não vou, não. Olha, eu estou me destruindo, Sam. Não vê o que está acontecendo comigo. Eu. Eu abandonei a minha noiva. Eu tenho levado as coisas como um adolescente, Sam. Faltando à igreja porque eu estou de ressaca. Isso. Isso não é a vida de um cristão. O que tem de tão errado nisso? Para mim, parece que você está se divertindo. É uma vida vazia, Sam. E eu não quero mais isso para mim. Eu preciso me acertar com Deus. <risos> Fala sério. Então você vai parar de se divertir para satisfazer um homem imaginário no céu. Escuta você mesmo, Luck. Percebe como parece um louco? Pode parecer louco para você, mas faz todo sentido para mim. Eu vou orar por você, Sam. Não. Não me fala isso, Lucky. Não preciso das suas orações, tá bom? Não preciso de nada. Então esquece. Não preciso do seu Deus na minha vida. Eu estou no controle. Eu! Continua falando isso, amigo. Talvez um dia você acredite. estou fazendo aqui? Você me ligou e disse que queria falar comigo sobre alguma coisa. Tá tudo bem? Não. Mas vai ficar. Cuido dos seus assuntos não resolvidos? Ah, não, na verdade não. Mas eu estou resolvendo. Que bom, cara. Eu tenho certeza que vai resolver tudo. Eu tenho que correr, mas eu te vejo por aí. Tchau. Sam Harold É um bom advogado? Claro que eu sou. Você pode elaborar uns documentos para fazer uma venda de propriedade bem rápida? Tá bem. O que vai vender? Esse lugar. Você quer? <risos> pra quê? Por que, que eu vou querer... um bar? Não precisa ser um bar. Pode... Ir. Pode ser o que você quiser. Aconteceu uma coisa, eu preciso do dinheiro. É isso. Nossa, deve estar desesperado. Está interessado ou não? E quanto é? Senhor. Viemos até você hoje... em nome do nosso querido irmão. Oramos... Para que o cure, ele foi derrubado por homens maldosos. Precisamos de um milagre. Mostre-nos seu amor, sua compaixão e sua misericórdia. Amém. Amém. Amém. Vá com Deus, irmão. Vá com Deus. Amém. Vá com Deus, irmã. Estou surpresa em te ver aqui, o sangue que te trouxe? Não. Não, na verdade, eu me demiti hoje, Jesse. Bom para você. Eu tenho que ir. Não, Jesse, espera. Eu sei que eu cometi muitos erros. Me desculpa. Olha, tem sido muito difícil não ter você por perto. Sinto muito. Mas eu ainda não estou pronta, tá? Sou eu, o Luque. Oh, oi, Luque. Oi, pai. Você. Você não quer entrar, filho? Olha, é difícil acreditar que eu esteja aqui agora. que faz muito, muito. Muito tempo. Meu sanduíche precisa de. De um pouco de chili. Você quer um pouco de chili na sua comida? Sim, é claro que eu quero. É, é. Mistura especial. Muito bom. Ei, papai. Fala, amigão. Qual foi o maior peixe que você já pegou? Depende. Você está falando de água doce ou salgada? Diferença? Bom, a água salgada está nos oceanos. Tem peixe grande lá, como baleias e tubarões. Mas a água doce são os riachos e as lagoas. E, e rios como esse aqui. Água doce. Água doce, deixa eu ver. Ah... Quando eu era da sua idade, meu pai e eu, seu avô... Pegamos um bagre de uns quatro quilos. Aqui mesmo, nesse rio. Mais ou menos ali. Nossa! Quatro quilos? É. Ele pesa mais do que eu. Não, não. É um peixe grande, mas não pesa mais que você. Você é um garoto grande. Desse tamanho, assim. Pai! Fala, amigão. Eu não quero que esse dia termine. Eu também não. Pronto, aqui. Obrigado. Isso é muito bom. Vai dar uma apimentada. Vai. Você e eu tivemos, tivemos momentos muito bons no passado pescando, não é? Ei, a. Uh... Quem é a garota que sempre me atende quando eu ligo? É. é a sua namorada? Ela é a minha ex-noiva, na verdade. Nós não estamos mais juntos. Por quê? Por que não? Porque. Eu fui um idiota. Olha, eu sei que. Não tenho feito nada para merecer dar conselhos de pai para você, mas... por favor, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Eu nunca devia ter deixado sua mãe e eu... eu nunca devia ter deixado você. Mas acho que... eu senti que não estava pronto para aquele tipo de vida. Sim. Isso é passado agora. Eu sei que está no passado, mas ainda machuca. Eu queria que você, por favor. Por favor, me perdoasse pelas coisas que eu. que eu. que eu não fiz. Eu sinto muito também, pai. Eu não devia ter-te ignorado todo esse tempo. Eu acho... Eu acho que eu não estava preparado. Eu te amo. Eu te amo muito. E, e quero te dizer isso há tanto tempo. Mas não achei que você acreditaria em mim. Olha, tem tanta coisa que eu quero conversar com você. Tanta coisa para te perguntar. Fale comigo sobre o que quiser, pergunte o que quiser. Sabe por quê? Nós temos o resto de nossas vidas para nos conhecermos. O que me diz de começarmos comendo essa comida? É. Desculpa, mas eu acho que eu não vou conseguir comer. <risos> Desculpa. Ah, tudo bem. Que tal um bagre? Isso parece bom. É! Um bagre. Ah, ah, então, qual é o melhor lugar? Você sabe melhor que eu. Emergência. Tudo bem, mas como eu posso. Licença, doutor. Ah, pois não, senhor. É, eu estou aqui para ver o Thomas. Ele está bem? Ah. Eu não sei como te dizer isso. Nunca vi algo assim. Ele estava tão mal hoje de manhã... que eu achei que ele não passaria de hoje. Mas, de alguma forma... ele está quase que completamente curado. Podemos dizer que foi um milagre. Eu Posso ver? Claro, pode entrar. Obrigado, doutor. Lucky. Estou feliz em te ver. Eu não acredito. Você está vivo. É, sabia que o senhor cuidaria de mim. O reverendo Kibley deve estar orando bastante. A igreja inteira está, na verdade. Eu não posso esperar para contar a boa notícia. O que aconteceu com George? Foi acusado de tentativa de assassinato. Ele e os amigos dele estão na cadeia. Quando eu sair, eu queria vê-lo. Acho que foi por isso que ele me trouxe de volta. A obra de Deus ainda tem que ser realizada. O de daqui é muito bom. Quer dividir comigo? Obrigado, mas eu acabei de jantar com meu pai. Você disse seu pai? <risos> É, a gente está a gente está se falando de novo. Aleluia de novo. Hoje é um bom dia, não é? Sim. Está aqui por quê? Uh, pensei que estivesse aqui. Preciso de ajuda. Eu já falei o que você tem que fazer. E o que mais você quer de mim? Luke, espera. Tem uma coisa que eu tenho que te contar. Isso está acabando comigo. Já tem alguns dias. E o que é? Fui eu que matou aquele mendigo, Luke. O que? Não foi minha intenção, foi um acidente. Ele apareceu do nada mesmo, na frente do meu carro. Você estava bebendo e dirigindo. Quem mais sabe disso? Ninguém, ninguém. Você é a primeira pessoa que sabe. Deus, eu vejo o rosto dele, Luck. Eu vejo em cada poça de água, eu vejo em cada espelho, em cada dose. Eu não estou aguentando mais isso. Você tem que se entregar, Sam. Você precisa. Não, Luck. eu vou para cadeia. Por que eu me entregaria? Você tem que fazer isso. É a única coisa que pode fazer, Sam. Eu preciso que me ajude a sair do país, Luck. Esquece, isso ia ficar muito caro. Além disso, o que mais ia resolver? Acha que pode fugir de tudo que você não gosta? Eu vendi o clube inferno pro o Matthew. Você vendeu o clube, inacreditável. Preciso da sua ajuda. O que mais eu posso fazer? Se você quiser, te dou uma carona até a delegacia. Fora isso, não vai ter mais nada de mim. Uma vez você me disse que eu precisava amadurecer e tomar controle da minha vida. Está na hora de você seguir o seu próprio conselho. Entra no carro, vai. Entra no carro, Sam. Preciso me entregar por causa... de um atropelamento. Vou precisar de uma declaração. Minha vida acabou. Ei, eu vou te ajudar com isso. Tá legal, tá fazendo a coisa certa. Precisa ser forte. Vai precisar vir comigo. Vamos. O que está fazendo aqui? Disseram no abrigo que você gosta de fazer os intervalos aqui, então. Jesse, espera, espera. Eu não tenho mais nada para dizer para você, Matthew. Eu só queria que soubesse que agora eu sou o feliz proprietário do Clube Inferno. O Sam vendeu para mim hoje de manhã. Por que ele faria isso? Ah, eu sei lá. Ele disse que queria sair da cidade ou algo assim. Matthew, eu falei para você voltar para Nova York. <risos> Você não vê o que eu fiz por nós dois? Você pode... pode transformar aquele prédio no que quiser. Num salão, ou... Pode até vender flores. Vai para casa, Matthew. O que está fazendo aqui? Estou trabalhando aqui. O pastor Kible concordou em me dar uns trabalhos aqui na igreja. Sabia que o Sam vendeu o bar pro Matthew? É. É, eu sei. Por que, que o Sam quer sair da cidade assim tão de repente? Ele acabou de se entregar pelo assassinato do Harry. Aquele maluco <coughs> matou o Harry? Ele é doente. Tá, ele é um alcoólatra. Ele... Estava dirigindo bêbado naquela noite, entrou em pânico e fugiu. É isso. Não é desculpa para o que aconteceu, mas foi um acidente. Por que você não me contou isso? Eu acabei de descobrir. Não. Jesse. Look. Espera. Espera. Deixa para lá. Ela só precisa de um tempinho.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 Me dê um instante. Eu voltaria se precisar de mim. Sou provavelmente a última pessoa que esperava que te visitasse aqui. Você não precisa falar. Posso falar por nós dois. George, não vim aqui para te perguntar por que fez o que fez para mim. Vim aqui para te perdoar. E vou orar por você. Sei que isso é algo que você não quer escutar. Acredite. Seria fácil para mim sentir um... grande ressentimento e ódio pelo que você fez comigo. Te garanto que a indisposição em perdoar é uma parede grande para subir. Mas o Senhor me ensinou. Não é meu papel julgar. E eu, alguém que tem tantos pecados e falhas como qualquer um... Se eu quiser perdão, preciso aprender a perdoar. Não julgue... E não será julgado. Não condene. E não será condenado. Perdoe. E será perdoado. Então, Jorge, eu te perdoo. Quero que fique com isto. Eu... Uh... marquei algumas passagens que eu quero que leia. Ah, sim. Te vejo na semana que vem. Sagrada. Vem, vamos embora. senti a sua falta eu também senti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 Eu devo ter lido isso milhões de vezes, quando eu era mais novo. É. Tem sempre um maluco no jogo de beisebol segurando isso. É engraçado. Eu escutei essa passagem tantas vezes, mas. eu nunca entendi de verdade. Até agora. Obrigado, meu Deus, por me trazer até aqui.